Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, aqui no Viva Voz. Eu sou a Carol Sackler e é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje, aqui no Viva Voz, nós vamos falar do ano de 2022 para a Assembleia de Deus. Em 2021, utilizamos como base o tema, o ano da renovação. E vimos como foi realmente um tempo de clamarmos a Deus e buscarmos por um renovo. Agora, direcionado por Deus, o nosso pastor-presidente, Eliseu Coelho, estabeleceu o tema de 2022, o ano de gratidão, para ser refletido, trabalhado e aprofundado em todas as nossas igrejas. E sem dúvidas, 2022 será um ano histórico para a nossa igreja, Assembleia de Deus Caratinga, pois, permitindo o Senhor, este ano, celebraremos a Deus pelos nossos 85 anos de história, marcado por grandes alegrias, conquistas e lutas, e, sobretudo, muitos milagres. Não haveria tema melhor para nortear o ano em que nós agradeceremos a Deus pelos nossos 85 anos de história. E no nosso programa de hoje, estamos recebendo o nosso pastor-presidente, Eliseu Coelho. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. E o nosso pastor, primeiro vice-presidente, Saulo Sabino Amém Seja bem-vindo, pastor Saulo Uma alegria Também o pastor da Assembleia de Deus, lá em Apim, né, pastor Saulo? Isso E para começar, pastor Eliseu, pastor Saulo, nós estamos aqui, como eu falei no início, para falar desse tema, desse ano, o ano da gratidão é, Pastor Eliseu, sobre esse tema, por que o ano da gratidão? Em todo tempo nós temos que ser gratos a Deus, né? independente das situações e circunstâncias. Nós saímos aí, ou saímos do ano de 2021, um pouco complexo. Né? Saímos de um tema de renovação, devido a algumas renovações que fizemos dentro do ministério. E agora entramos é, nesse tema de gratidão. Aí entra vários motivos. Primeiro porque Deus nos deu vitória, né? por anos e por esse ano que passou também, que foi bem, bem complexo 2022. 2020, 21 e tudo e agora também um ano de gratidão por completarmos né, 85 anos da Assembleia de Deus em Caratinga e aí é motivo mesmo de estarmos gratos a Deus né muito, quase um século em isso, quase um século verdade daqui a pouquinho estamos lá e pastor Saulo é, como o senhor acha que a, que a igreja recebeu e recebe esse tema proposto? Olha, nós temos percebido sim que a igreja recebeu de forma muito positiva. É, nós temos levado a igreja esse entendimento, de gratidão, porque com pastores eu disse, as bênçãos que a gente recebe durante do ano, diante de uma situação adversa como nós vivemos e, e Deus nos abençoando, nos guardando, então Nada melhor que nós termos né, um tema como esse, a gente poder demonstrar realmente a nossa gratidão a Deus. Então eu vejo que a Igreja recebeu de forma muito positiva, a Igreja está alegre pelo tema escolhido para este ano, e estão motivados né, a demonstrar isso ao Senhor. Em tudo seja grato. Tá? Em tudo seja grato. É o, uma recomendação que não pode ficar apenas na teoria. Nós temos que colocar em prática, e principalmente nós, pastor, levar a Igreja a esse sentimento real. Isso é muito bom. E, pastor Eliseu, pessoal, eu tô andando rápido porque tem muitas perguntas, esse tema é muito bacana, né? A gente precisa realmente de um coração grato e a Dani não nos dá muito tempo. <risos> vou andar um pouco mais rápido, pastor Eliseu. Né? Nós já falamos aqui que esse ano promete ser histórico, né? Pela data dos 85 Sim. anos de história da Assembleia. E como é que surgiu o movimento da Assembleia de Deus Caratinga? Como começou a história da Assembleia de Deus aqui na nossa cidade? Eu sei que o senhor não tinha nascido, né, parceiro? É verdade, isso aí é fato. <risos> então, na verdade, é, o, o, o, o, a Assembleia de Deus aqui em Caratinga, ela né, começou lá em 1937, com a vinda de um, de um policial, policial militar, militar. Ah. que veio para Caratinga, na época a trabalho, mas ele trouxe com ele essa chama, a chama do avivamento, a chama pentecostal. E tudo começou através do culto doméstico na sua casa. Ele fazia? Fazia com sua esposa, seus filhos, e morava aqui na rua Capitão Paiva, aqui em Caratinga. E ele cantando à noite, fazendo o culto doméstico com a família, tinha, ele percebeu um, um, um, um choro de uma criança do lado de fora da casa. E aí ele foi abrir a porta. Quando ele abre a porta, estava lá a mãe né, com os filhos ali do lado de fora, na noite fria, e ele chamou, convidou eles para entrar. Então a mãe entrou com aquelas crianças para dentro da casa desse, desse policial. E ali eles cantando louvores ao Senhor, continuaram o culto, né, doméstico, e naquela noite, essa mulher aceitou Jesus. Ela tem, tinha, né, um nome, um apelido de irmã carneira. Isso. E através de então, começou a crescer é, o, o meio pentecostal aqui em Caratinga E aí deu a nossa igreja, inclusive assim, depois veio obreiros de Belo Horizonte para cá, é, e para dar continuidade ao trabalho da, da Assembleia de Deus aqui em Caratinga. Aqui em Caratinga e hoje. Hoje está aí essa Deus. potência para a glória de Deus, a glória do Amém. Senhor. Estamos firmes né pastor? Graças a Deus. São quase 100 anos, né? E daqui a pouco tempo seremos uma igreja centenária. A gente já tinha falado isso. 100 Sim. anos. E já estamos caminhando para isso. E o e o pastor, nesses 85 anos, é possível dimensionar qual o impacto que a Assembleia de Deus Caratinga causou e ainda causa onde ela é estabelecida? Bom, cara, eu acredito que somente na eternidade nós poderemos né, conhecer a grandeza do que tem sido feito através da igreja aqui em Caratinga. Nós não conseguimos de forma alguma dimensionar este impacto vidas alcançadas, transformadas, vidas mudadas haja visto que nós estamos né, não somente em, em Caratinga mas em dezenas de cidades com dezenas de igrejas que fazem parte desta, deste ministério, desta mãe que é, que é Caratinga o senhor, o senhor sabe quantas igrejas? Interrompendo o senhor um pouquinho São mais de 200 igrejas, São 230 200. e poucas igrejas aproximadamente. Aproximadamente. Aproximadamente. aproximadamente 230 e poucas igrejas nós temos um raio aproximadamente, hoje, estamos em um raio de aproximadamente 600 quilômetros. Isso sem contar o nosso trabalho lá no, em Crateújo, no Ceará, que é muito mais distante. Então é 85 anos, é um tempo longo né, e de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que têm ajudado na, na, na expansão da, do evangelho, na pregação do evangelho, na expansão do reino de Deus. Através desta igreja, de forma assim denominacional, Assembleia de Deus. Então, humanamente falando, eu acredito que ninguém consegue dimensionar. Né? E acredito que esse impacto ainda continua através desses, dos anos, inclusive na nossa era, nosso tempo. Né? E nós temos visto da mesma forma, como tivemos batismo ano passado, 2021. Batizamos aqui no nosso campo mais de... Eu creio que mais de 600 pessoas nos três batistas que tivemos. Os que nós contabilizamos, deu quase 500 pessoas. Então, nós ainda estamos vendo né, o Senhor usar esta igreja nas diversas cidades que ela está, toda a sua membresia, impactando vidas, lugarejos, cidades. E o Senhor continua fazendo uma grande obra. Aí, mais uma razão para este ano, nós estamos com esse tema aí, né? tema de gratidão. 85 anos de muitas vitórias, muitas bênçãos. E fora o grande trabalho social, né, Pastor Eliseu? Com certeza. É, lógico que faz parte né, de quem serve a Cristo, Fazer o trabalho social, mas se as igrejas, é que eu falo, né? As igrejas, eu falo tanto as igrejas evangélicas católicas, não fizessem essa grande obra social, a sociedade estaria hoje muito mais prejudicada. Com certeza. E, e a gente, eu falo a gente, que eu faço parte da Assembleia, nós temos um trabalho social muito bom, né, pastor? Muito bom. A igreja tem, né, na área social que ela atende, nós temos aí asilos, que é a igreja que pertence a esse ministério, nós temos aí centros de recuperação, de, de pessoas dependentes químicos, então são, isso faz parte da, da ordem de Jesus de pregar o Evangelho, que isso faz parte do Evangelho, assistir a pessoa na sua necessidade espiritual, mas também na sua necessidade emocional, na sua necessidade física, e a igreja tem cumprido esse, este ID de Jesus, essa responsabilidade que foi nos dado. E realmente é muito lindo esse trabalho, né? Sim. E por isso, seja grato, né? Nós por isso, gratidão gratos. a Deus. E, pastor Eliseu, Sim. o senhor é presidente né, dessa instituição que celebra os 85 anos de história. E como isso marca o ministério, o seu ministério, pastor? Então, eu eu posso dizer que hoje eu faço parte né, desse ministério. É, indiretamente, como criança, jovem, adolescente, jovem, é, a gente vem acompanhando nos bastidores, né, claro que homens de Deus, como... Pastor Ari, Pastor Dezinho, outros pastores que passaram por aqui, que veio constituindo esse ministério tão bacana, que hoje está nessa expansão tão grande. Assim. Mas assim, eu, eu, eu acho que eu simplesmente estou aqui para dar continuidade. O que marca, né? A, a, acho que o que tem pesado sobre mim é essa, essa questão de, de não deixar com que nada venha a, a decadência mas muito pelo contrário, que cresça, cada vez mais, expanda cada, mês, cada vez mais, vamos anunciando no o Evangelho, Evangelho de Jesus. Jesus, fazendo com que cresça cada vez mais. E, e isso é tão bom, porque esse crescimento faz com que a gente empolga cada vez mais para avançar cada vez mais. É, tivemos agora inaugurações de várias igrejas, é, agora, uma atrás da outra, e está até no nosso canal do YouTube, eu acho. Sim, sim. E não está lá, Claudinei, é né? Está lá, não está? Isso. Então, assim, é, isso tudo vem marcando, né? Vem marcando a, o, o nosso ministério. É, e assim, a gente vem vendo o, o, o cumprimento daquilo que Deus propôs para nós. Né? Isso vai nos firmando a ideia realmente de que houve um chamado na vida da gente. E a gente fica com gratidão de servir a igreja, de servir a Deus, servir.. As pessoas que estão junto de nós Isso é muito bom, bom. Passou o Saulo né? Eu Vou até fingir um pouquinho aqui Tem hora que é difícil ser grato é Eu falo assim, no geral Tem hora que mesmo para gente que conhece a palavra É difícil ser grato Eu acho que nós às vezes Deixamos perceber As razões que nós temos Para ser grato Ser grato não é difícil Às vezes a gente fica ingrato né? Mas quando a gente para e começa a observar O pastor José está dizendo aqui 85 anos, é, um, é, um, é uma história né? A Assembleia de Deus no é Caratinga já faz parte da história Dessa cidade e deste estado Se tornou né, algo fantástico, fenomenal a nossa igreja Nesses 85 anos E hoje a gente fazer parte dessa história Está inserida nessa história e hoje, no, no, trabalhando, estando como estamos aqui, o pastor Eliseu estando como presidente, eu como seu primeiro vice-presidente, são coisas que nem imaginava quando nos convertemos, Chega, estar aqui. E quando olhamos para isto, 85 anos, fazendo parte de uma igreja histórica, uma igreja sólida, uma igreja séria, uma igreja séria, sólida, com pessoas sérias, que fazem parte da sua, da sua membresia, a gente tem que olhar isso tudo assim e simplesmente ser grato. Porque não estamos aqui por merecimento, não estamos aqui por méritos pessoais, mas por uma, uma obra de graça e bondade de Deus. Né? E aí tem que parar e, e aí refletir, analisar, mas, não, tem que haver muita gratidão. Quando foi escolhido esse tema, que me foi apresentado, eu fiquei muito empolgado, muito empolgado. Porque nós não podemos esquecer isso, a nossa gratidão a Deus. Principalmente nesse ano, esse que é o ano dos 85 anos da, da Assembleia de Deus em Caratinga. Então é, eu acho assim que não é difícil ser grato, porque é, às vezes a gente, a gente é ingrato por não perceber a bondade de Deus sobre nós em todos os aspectos, né? então precisamos sim ser grato, e aprender, e a igreja precisa entender isso, a gratidão não pode faltar em nós. É porque às vezes as pessoas acham que a gratidão ela tem que estar só em coisas boas, hum? você concorda comigo, pastor? E mesmo numa situação mais difícil, ali há motivos para ser grato. Sim, até porque é, em meio às dificuldades que a vida nos propõe, ou talvez até por permissão de Deus, logo depois vem a vitória, então vem, vem a momento de gratidão. E por que não agradecer a Deus, até mesmo por uma situação difícil que nós estamos passando? É lá que a gente vai aprender, Toda, né? É, justamente, porque essa é a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita, agradável, nós aqui não entendemos. Mas ele olhando de cima, ele está vendo que tudo está em perfeito estado, está do jeito que ele quer. Nós aqui não entendemos. O que nós temos que ser é grato a ele, independente de situações. Aí cumpriu o que Paulo disse, né? Em tudo dá graça. Porque esta é a vontade de Deus. primeiro ª Testemunista 5, 18, se eu não isso, me engano, estou errado, passou Não, é isso mesmo. Por quê? Em tudo, como o pastor disse Mesmo onde de lutas A gente tem Deus de nos dar força para superar Como nós passamos esses dois últimos anos E eu sem momento algum A gente ficou desamparado Ao contrário, a gente via muitas vezes O Senhor agir de forma a nos surpreender Meu Deus Não contava com essa ação de Deus E as coisas se encaixando Em meio a dificuldade, preocupações, medo E a gente vendo no agir de Deus Assim, nos surpreendendo Falei e aí, às vezes eu, pastor, eu, conversando em situações, de a pouco eu vi uma solução. Tem que ser grato, não tem como não. É interessante, é, né, é, cortando é. um pouquinho, mas dentro desse assunto, a, a, eu e o pastor Saulo, às vezes, né, bem no início, quando nós assumimos a presidência, ele junto comigo desde, desde sempre, e às vezes a gente ficava meio apreensivo. E agora? Era assim, o pastor Ari fazia assim. E agora, como que a gente vai fazer Sim. e tal? Eu, pelo menos, tinha essa preocupação comigo, de como dar o prosseguimento, como fazer isso. Mas é tão interessante, porque a obra não é minha, não é do pastor Saulo, a obra é de Deus. E as coisas vão fluindo, assim, de uma tal forma. O nosso projeto, por exemplo, de certas coisas que, for, que aconteceram dentro do Ministério, por exemplo, a gente estava aí, prevendo aí, por exemplo, um período de cinco anos para que tudo acontecesse. Sendo que dois anos, em plena pandemia... Tudo aconteceu. É a dependência dele, né? É a dependência dele. Então, assim, por que não agradecer ao Senhor? Esse é o um ano de gratidão. E nós temos é. razões. Um passo a dizer. Projeto, a gente projetou para cinco anos, sete anos, dois anos e pouco, já estava aquilo concretizado. E em paz. Com certas dificuldades, mas em paz. E a gente vendo Deus operando, trazendo satisfação aos corações, pessoas depois entendendo... Esse projeto que, que estava apenas em nosso coração, agora está exposto e as pessoas compreendendo. Então, por que não ser grato? Aí o tema é muito, muito oportuno para o momento que nós estamos atravessando. É muito mesmo, Pastor. É. Muito oportuno. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois nós vamos para um breve intervalo. Porque eu fico aumentando as perguntas, né? Sim. <risos> Mas isso é bom. Pastor Saul, é, Pastor Eliseu. Como serão as comemorações dos 85 anos da Assembleia de Deus Caratinga? Já estamos programando, se o senhor sim, pode dar um spoilerzinho. <risos> é claro que isso no decorrer do tempo a gente vai estar passando toda a programação. Mas, por exemplo, até a data da nossa escola bíblica de obreiros, nós já pensamos nela e já mudamos a data. Justamente para aproximar bem né, da, da Dessa comemoração de 85 anos e também de um batismo que a gente quer fazer nesse período, sabe? Um trabalho que a gente vai fazer com todas as regionais. É um, vai ser assim um. Está um, é, no nosso coração, né? Tá, junto com, com a comunicação, a gente tem tratado esse assunto o pastor Saulo. É, e assim, são coisas que vão surgindo para nós. Então, assim, a, a nossa escola bíblica vai ser o momento da gente. É, vai ser o ápice né, da gente estar tá agradecendo a Deus vai ser um, um esse período, vai ser um período de, de cultos de gratidão de gratidão ao Senhor o tema voltado para isso e até porque é, nós vamos encaixar aí o batismo nas águas, nesse período sabe assim é, a gente vai ter aí, já tem alguns, algumas pessoas que já, já confirmaram a agenda para estar tá aqui com a gente né, pastores de nome, pastores que já estiveram aqui e vão estar aqui novamente, mas são homens de Deus, homens que pregam a Palavra de Deus. É isso que a gente quer, a gente gosta disso. Então vai ser assim, vão ser muitos dias, tá, gente? Em comemoração, em culto de ação de graças. Sim, o pastor sim. Dizia, até que deu muito pôles, né? <risos> não deu, pastor? Com o tempo a gente vai soltando sim. um pouco, é, pouco mais. É, aos pouquinhos a gente vai passando. Sim. Só que uma, uma coisa que... Né, quero deixar aqui que todo o campo vai estar envolvido né, nessa programação, nessa comemoração dos 85 anos. Nós temos uma programação para envolver todo o campo, todos os lugares que nós estamos, e porque a Igreja de Caratinga. Hoje nós temos até a nossa logomarca, né, a DEC em Apim, onde eu pastorei. Aí está lá, a Assembleia de Deus Caratinga em Apim. Então, onde estiver essa logomarca é uma igreja de caratinga. Então, todo o nosso campo vai estar envolvido nessa comemoração. E nós percebemos, né, pastor eu Os pastores regionais, assim, uma, um... quando citamos para eles, nós percebemos uma alegria, né? um desejo de participar. Porque, uma Carol, é histórico. É, uma, é algo histórico você fazer parte dessa história. E é, nós percebemos que todos os nossos pastores... Esse, essa alegria né, de, de, de se adaptar, de estar fazendo parte, quer quer se envolver. Então nós estamos aguardando e orando já, né, já estamos orando, e queremos que seja algo marcante, com salvação de alma, batismo com o Espírito Santo. Né. Vamos batizar Nazar com o pastor Jalissa, e queremos batizar o máximo de pessoas possíveis, preparando elas para poder, tudo que estamos fazendo...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 Voltamos aqui com o pastor Eliseu, pastor Saulo. Pastor Eliseu, quero saber tanto do pastor Eliseu quanto do pastor Saulo. O senhor chegou a falar no primeiro bloco sobre as inaugurações de algumas igrejas, algumas sedes novas. Sim. Mas é, vamos aprofunda um pouquinho sobre esse crescimento, o crescimento em geral da Assembleia de Deus do Campo de Caratinga. Então, a gente tem percebido isso é, justamente no... no Através dos batismos. pastor Saulo chegou a dizer no primeiro bloco também a respeito de um número de batismo ou o um número de candidatos que passaram pelas águas ah, dentro desse período de um ano, por exemplo, passou de 600 pessoas. Ou seja, isso é um crescimento fantástico. Em, em plena pandemia. pandemia. né pastor? É um crescimento muito grande. Até porque não só a questão de batismo, como também já, nós já citamos, algumas inaugurações de algumas igrejas, né, em Santa Margarida, é, em alguns córregos, por exemplo, lá do Córrego do Ouro, o Córrego da Cascata, é, em outros lugares mais, que nós já inauguramos igrejas. E já tem algumas aí já pronta para inaugurar também. E obras que estão sendo feitas, reformas, como também uma, uma igreja agora que a gente vai fazer em Santa Rita, permitindo o Senhor, né, uma igreja de até enorme, até grande. É, grande, vai ficar maior do que o tenho central. Olha, mesmo! Vai ter um, um tamanho lá de 800 metros quadrados. É, vai ficar maior. Vai ficar não bem grande. grande. Vai ficar bem é, grande. Ficar é, já está assim bem adiantado, não o um prédio. Eu falo assim, a questão estrutural, tudo já está tudo pronto, tudo. só falta encaixar as peças no lugar e vai dar certo. É o mais rápido possível, se Deus quiser. E uma coisa que uma, uma se liga a outra e auto, a algo automático, batizamos na média 600 pessoas, automaticamente nós temos que agregar essas pessoas no ambiente. É onde vem a necessidade de aumentarmos nossos templos, de construir mais templos, né? porque essas 600 pessoas que vieram vão estar nessas igrejas. E aí nós estamos vendo um crescimento, né? tanto na área de membresia, como também na área das construções de templos, na, na, né, de, que tem que ser feito, e tudo, tudo a gente percebe que a obra continua avançando dia após dia. E o pastor diz, nós estamos iniciando uma nova construção agora, temos várias outras já também chegando à fase final, igrejas em localidades rurais, lugares pequenos, mas que nós estamos lá. E temos lá crentes que congregam, membros. Então tudo isso a gente percebe que a igreja continua avançando. E a palavra que Jesus disse, ela continua sendo fiel e sendo atual. Eu edificaria a minha igreja. E ele, nós continuamos vendo isso. Né? Ele faz isso através de nós, nossas vidas, operando grandes obras nos dando direção. E eu quero aqui endossar que nessas construções, diversas construções nós nós fizemos, já terminamos, já finalizamos. E nós hoje estamos, né? o, o tema, voltando aqui ao tema gratidão, nós estamos com uma situação extremamente estável, firme, sólida, sem uma preocupação de estar, é, vamos dizer assim, com nome, em risco. Não, Deus tem sido excessivamente bondoso conosco. Ministério, a gente cresce, constrói, edifica e a boa mão de Deus tem estado sobre nós. Nesse avanço da nossa igreja em conquistar almas para o reino de Deus e conquistou almas tem que ter lugar de colocá-los. Né? Aí vem as construções Porque depois tem que cuidar, né? Tem que cuidar. cuidar das ovelhas, ovelhas, né, pastor? As verdade, ovelhas têm que ter o seu para se reunir é. e adorar é. o Senhor. E em tudo isso nós vemos a boa mão do Senhor. Né? E nós continuamos a crescer e avançar para a glória de Deus. Fora o, o batismo, ainda, né, a gente conta assim, o batismo, mas tem muita gente ainda nos discipulados, né, pastor? Sim, que ainda bastante. vão passar, né, pastor? só no fim do ano Sim. tem outro tem batismo. outro batismo. Esse ano talvez, né pastor, a gente está num pensamento de fazer só dois, ou talvez três, depois da, da, comemoração. da comemoração de 85 anos, aí lá para ah, setembro, pode fazer, e dezembro outro. Isso é, a gente está ainda pensando, vai depender muito da, da, do crescimento e tudo, né? Mas são projetos, a gente sonha. E na verdade Deus realiza o dele, né? Realiza o dele, é... né? Realiza o nosso, mas assim, sempre acrescentando o dele que é melhor do que o nosso ainda. Eu aí. falo que Deus precisa só de um coração disposto, né? Verdade. Só, só, só se dispõe. Ele vai, Ele vai fazer. Ele vai fazer através de você, né? Ele vai. É, e, e... Não, Carol, a gente precisa entender, assim, esse crescimento é porque nós temos pastores envolvidos com a rei de Deus que amam a obra de Deus pastores regionais, pastores locais, pastores voluntários que pastoreiam as nossas igrejas. São mais de 200, quase 240 igrejas, imagina. Nós temos homens fiéis, homens que se dedicam a esta obra, um grande número de pessoas, às vezes, voluntários. E a gente vê que Deus está honrando a isto, este amor que nós temos à sua obra. Homens que têm se entregar de verdade. E a gente fala homens também... Muitas e muitas mulheres de Deus muitas São servos de Deus. mesmo, né, pastor? Homens e mulheres que fazem a obra de Deus por amor, por gratidão a Deus mesmo E aí a gente só vê o resultado, o crescimento, o avanço né? E a gente cada dia é mais grato a Deus por tudo Sempre, passa sempre, sempre. É, Voltando aqui as nossas perguntas, é, pastor Saulo Assim como o pastor Eliseu disse é uma data marcante, voltando aos 85 anos, Sim, é isso. o senhor, como vice-presidente, como enxerga a importância das comemorações nessa data, na vida da igreja? É, comemoração, né? como o senhor enxerga comemoração? Eu, eu enxergo acima, Carol, é uma recomendação que Deus fez algumas vezes a Israel, é, aos líderes, para ter um marco, criar algo com um marco, para que a geração que viesse, não esquecesse do que Deus fez no passado. É quando, quando eles atravessaram o Jordão, o Senhor mandou pegar 12 pedras e fazer uma coluna. Aí ele disse, quando a geração futura perguntar que pedras são essas, vocês vão dizer, essas pedras foram tiradas do meio do Jordão, que secou para o povo passar em terra seca. Então quando nós comemoramos 85 anos da igreja, nós vamos mencionar, como o pastor mencionou aqui no princípio, né? ah, como começou, de uma maneira tão assim. Tão discreta, um, um soldado que veio para aqui, uma irmã que se converte, de maneira assim, tão discreta começou uma obra que ninguém conseguiria, ninguém imaginava a dimensão que alcançaria. E agora, a geração atual, eu quero, posso até dizer que eles não conhecem a história, essa história. E falar, não conhece, passou. Eu falar, quando passou, muita gente vai ficar conhecendo agora. agora. A partir desse é. programa. E esses 85 anos, nessas comemorações não vai ficar focado somente lá no, no, em julho, mas nós já estamos fazendo isso nas nossas igrejas. Eu já mencionei algumas vezes alguma, algo da nossa história. E nessa comemoração, o que eu vejo de mais importante é tornar conhecido a essa geração, o pastor Ari falava na geração novel, é. né? quem se lembra das suas palavras, essa geração nova, atual, ela precisa saber de onde ela veio, qual é a sua história? Né? Sabe o que, que Deus fez? Então, esses 85 anos, uma das, uma da, da, dos, um dos objetivos que eu percebo é isso: É levar essa geração a, a entender o que o Senhor tem feito e dar valor a isto. Porque a partir de agora, é eles, essa geração nova, que vai dar continuidade. É a geração nova que vai estar sendo inserida nesta história para continuar. Porque o Pastor Ari fez um trabalho excelente, mas já está com o Senhor pastor Geraldo de Salles, pastor Bené são nomes que ficaram na história, mas já não estão mais aqui. Agora somos nós e daqui a pouco são eles. Então o que eu acho mais importante na comemoração, primeiramente, reconhecer diante de Deus o que ele fez, adorar a ele por isso, em gratidão a ele, mas levar essa geração a entender a importância do legado né, desses homens que passaram da história de 85 anos, que é um impacto fantástico, extraordinário, e isso eu acho que é uma das coisas porque mais elas importantes. Porque que dar continuidade, né? É porque fazem parte fazem da história parte. também. Podem, talvez, estar tendo um anonimato, né? Mas fazem parte fazem da história. Fazem né? Faz parte da igreja. Então, isso é... Por isso que é, que é importante essa comemoração. E o pastor é. disse aqui que quando ele assumiu também foi uma grande preocupação minha, porque na vice-presidência aqui já tiveram um homem, um pastor dezinho. É quem o conheceu, conviveu com ele, via como ele era Foi um homem fantástico, um extraordinário homem de Deus. Depois vieram outros né, que passaram depois dele, hoje eu estou aqui, isso traz a gente assim, um certo, uma certa preocupação. E aí nós precisamos levar essa geração ao mesmo sentimento que o pastor Izeu teve quando assumiu eu, porque agora eles estão, nós fazem parte de uma história de 85 anos de uma instituição de muita vitória, uma instituição vitoriosa que cresceu, é uma instituição sólida, firme, que é a nossa igreja. E eles vão precisar de manter isso e até aumenta, avançar um pouco mais. Tem que avançar, né? Tem que não avançar. Pode avançar. Estagnar, não, não pode estagnar nem stagnar. retroceder. É não pode retroceder, não pode estagnar. estagnar. Tem que continuar avançando. Então essas comemorações precisam levar essa geração a, a esse impacto. Quando passar para as nossas mãos, nós temos que dar conta e levar um pouco mais à frente. A disse, a irmã disse, 85, daqui a pouco é 100 anos. 100. Então são 15 anos, daqui 15 anos. Né? Onde eu vou estar? Onde o pastor diz vai estar? Eu sei que é pouco tempo, 15 anos, mas muita coisa acontece. Então as pessoas precisam saber que eles vão estar assumindo o nosso lugar, vão estar dando continuidade a essa obra. Para Quando fizer 100 anos, eles também falam assim, não, eu contribuí, eu fiz acontecer, estou aqui ajudando. Então, eu acredito que a comemoração de 85 anos é muito importante e eu quero estar no de 100 também. Se Deus quiser. Eu vou estar de 100 também. Não, voltar, não, não, voltar, Se não voltar, não vamos embora com alegria. Mas se não voltar, eu vou, nós vamos a licença vai voltar aqui, se dando Deus muito glória a Deus. E ai, ai. E Pastor Eliseu também, Sim. Pastor Saulo, né? São 85 anos de história, muito aprendizado né? no decorrer. O Pastor Saulo já falou da trajetória crescimento, aprendizado, muita luta também, sim, sim, né, sim. porque faz parte, as lutas sim. fazem parte e, né, na visão dos senhores, quais quais são as maiores dificuldades que a igreja enfrenta nos dias de hoje? Pastor Eliseu, depois o pastor sal? Então, é, a gente percebe que, assim, hoje nós estamos trazendo a igreja para o ensino da palavra. Parece que nós estamos voltando agora para... Para a palavra de novo, porque isso é, é, é fundamental para a igreja. Uma igreja que não tem palavra, ela vai durar muito pouco. Ela vai se perder. Vai se perder porque as novidades, as coisas que vão surgindo por aí, as inovações, sabe, é, fogem da palavra de Deus. Quando as pessoas assustam, às vezes nós vemos muitas aberrações, né, e a palavra de Deus está ficando de lado. Hoje nós, nós temos voltado, inclusive, assim, com projetos, já desde o ano passado e esse ano também. E vou pegar firme de novo, ah, com as semanas da palavra, porque a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é que todos tenham conhecimento da palavra. Sabe, e uma das maiores dificuldades que a gente vê hoje é, às vezes, um monte de pessoas imaturas dentro da igreja, mas por falta da palavra. E quando o senhor fala imaturos, não quer dizer que são pessoas novas, não. Sim. São de todas as idades. Sim, de, de todas as fatores. idades, que às vezes deixam a desejar em certas situações porque desconhecem a palavra de Deus. Porque, Sabe? na verdade, o que nos transforma é a palavra. É a palavra. Independente de qualquer coisa, é a palavra de Deus. É ela que. Então, essa dificuldade. Uma das coisas que a gente hoje enfrenta, Pastor Saulo, como pastor lá de da ADEC de Inhapim e outros pastores mais, de todas as nossas congregações, eu, né, a gente tem batido nessa tecla. Justamente para quê? Para que a igreja seja uma igreja madura. Para que as nossas dificuldades também diminuam, né? Porque quando a pessoa lhe falta maturidade, eu falo maturidade na Bíblia, né? então os problemas vêm, né? as dificuldades vêm. Então as maiores dificuldades que hoje nós enfrentamos, eu acho que pode ser amenizado a partir do momento que as pessoas começarem a dedicar mais à palavra de Deus, buscar de Deus o conhecimento, né, pastor? É verdade. A gente, conhecendo a história da igreja, como começou, com tanta dificuldade. Mas o que eu vejo assim hoje, né, nesses anos que eu tenho como pastor, que o, nosso, o desafio da igreja hoje é levar a igreja a se comprometer mais. A igreja, não, não generalizando, né? tem, tem as exceções, tem, as, tem os remanescentes ainda. Mas a, a grande parte da membresia hoje são muito superficiais nas, no seu comprometimento com Deus. É, é, querem desfrutar o melhor dos dois mundos, deste mundo aqui e das coisas de Deus. E não funciona. Então, eu creio que esse é o desafio que nós enfrentamos hoje. Temos que que orar e trabalhar e principalmente, eu passo disso aqui, principalmente o ensino da palavra. A, a arma que nós temos para combater esta superficialidade, essa indiferença que nós vivemos hoje, é, é com a palavra de Deus. Não temos outra, outra arma para enfrentar isso que nos amedronta a, a história recente de nações próximas de nós. Ou nações, né? o, o continente europeu, Estados Unidos. A Europa está numa decadência religiosa, cristã, sem igual. Eu acho que tudo. Né? Sim, então nós, nós no Brasil, a nossa igreja, o nosso, né, a unicíaca, nosso campo que nós, de ação, nós temos que nos preocupar com, com isso. E a forma de levar a igreja a não entrar num declínio tão grande como está na Europa é através da palavra de Deus, ensino da palavra. Não tem, outra, não tem outra saída, não tem outra base para nós termos felicidade verdadeira. É o Senhor. E o ensino do Senhor é através da palavra de Deus. Não ficar na frente da igreja com, uma, né, com histórias, com inven invencionistas, não. Com a palavra de genuína do Senhor. É Ele que vai produzir no coração das pessoas uma genuína semente de salvação que vai germinar com pessoas firmes, fortalecidas, pessoas comprometidas de verdade com o Evangelho, com Cristo. Né? Então eu creio que esse é o desafio que nós temos hoje com essa igreja de 85 anos, de levar ela a se pôr na presença do Senhor Jesus. E cristão que conhece a palavra não é enganado, né? Não com cai certeza. em heresia, né, pastor? Não, tem, não, não tem como, né? Não tem como, né? Não tem como. Às vezes são enganados porque falta de conhecimento. verdade. Conhecimento. E para a gente encerrar, né, nós estamos chegando ao final. Pastor Eliseu, Pastor Saulo. Quero que vocês dois deixem um recado para o pessoal que está nos assistindo, mas hoje em especial para os nossos pros assembleianos. Sim, sim. A, a mensagem que a gente deixa, né? Eu quero que... Aliás, eu quero convidar a todos vocês a se juntarem a nós, nesse ano de gratidão ao Senhor. <risos> né? Porque eu não quero agradecer sozinho. Sim. Né, Pastor não é só do Senhor, né? Não é só minha, <risos> é, é da igreja <risos> toda, né? Então nós queremos convidar todos vocês a se a juntarem a nós e sermos gratos a Deus. Sabe assim, se a gente for olhar tudo que Deus fez por nós, nós vamos ficar assim o tempo todo agradecendo ao Senhor. Né? Porque é tantos benefícios, tantas coisas boas que Deus tem proporcionado para nós, e nós não podemos ser ingratos, nós precisamos ser gratos. Então eu quero te convidar, junto de nós, não só no, no evento que vai ser em julho, mas a partir de hoje, junto com a igreja, junto com o Ministério Caratinga, junto com a DEC Caratinga, né, agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito a nós. Amém. Sim, então, e só complementando o né, o pastor está dizendo, dizer que o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, ele vai continuar com essa igreja. E que as dificuldades, os problemas que virão, não vão fazer com que a igreja seja impedida de continuar crescendo. E como o pastor disse, se juntar a nós, que é um projeto para toda a igreja, Assembleia de Deus do de Caratinga, toda a DEC Caratinga está convidada. A estar se envolvendo com esse projeto de gratidão, orar, né, pedir a Deus que continue abençoando esse ministério e, principalmente, estarmos gratos a Deus pelo que já tem feito, porque a gratidão tem um poder muito grande. Quanto mais gratidão, mais as bênçãos do Senhor, do Senhor vêm sobre nós. E eu quero só complementar o seguinte, porque eu falei aqui, mas eu falei para, para os, os, digamos, para os membros da igreja. Mas é claro, tem tantas pessoas que nos veem, né? que vê esse, esse, esse canal do YouTube nosso e eu quero estender até você. Né? Se você ainda não, não é cristão, não serve a Jesus ainda, está aí uma oportunidade para você né? se entregar ao Senhor, ser servo de Deus, passar a agradecer a Deus junto com a gente, isso é muito bom. Então vocês podem, né, se vocês quiserem, podem nos acompanhar aqui e podem vir assistir um culto presencial. Nós estamos aqui situados na Rua Princesa Isabel, número 52, todo final do programa tem um horário lá, mas nós também temos uma sede da Assembleia de Deus, uma igreja quase em todos os bairros de Caratinga e também nas cidades, quase todas, né, o raio é muito grande, então na sua cidade, se você não é de Caratinga, também tem uma Assembleia de Caratinga. É, na Assembleia de Deus Caratinga aí, pode ir nos cultos, procurar os pastores, procurar lá os obreiros e vocês serão muito bem recebidos, com muito amor, porque a satisfação é nossa de receber vocês lá. Que Deus abençoe e até a próxima edição.